No vale de ossos secos Fui levado pelas mãos do Senhor Ao contemplar que eram numerosos Então o Senhor perguntou Poderão viver esses ossos? Foi a pergunta do Senhor Jeová E temendo a presença dEle respondeu o Senhor poderá então a ordem do Senhor foi dada Pra não vale eu profetizar E na autoridade do Espírito o Senhor começou a me usar Eu profetizo que hoje o teu celeiro Deus irá encher Se o câncer destruiu, Ele vai refazer Se o coração parou, vai voltar a bater Como Ele foi com Jô, Ele é com você Eu profetizo que hoje este vale vai chegar ao fim E quem te viu chorando vai te ver sorrir Deus mostra no silêncio que Ele sabe agir O gigante valente, hoje vai cair Eu profetizei como o Senhor me deu ordem E houve-se um ruído enquanto eu profetizava Eis que se fez um grande rebolício E os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso e vinha um nervo sobre eles E se restituiu a carne e a pele por cima Mas não haviam nele Espírito Então Ele me disse Profetize Espíritos de vida para que vivam E eu profetizei então O Espírito de Deus os possuiu E lhe devolveu a vida e eu pude contemplar A palavra do Senhor se cumprindo Naquele vale E hoje eu quero profetizar na Tua vida A cura, o renovo, o milagre A libertação, a restituição E o fim desse vale na Tua vida Poderão viver esses ossos foi a pergunta do Senhor Jeová E temendo a presença dEle Respondi, o Senhor poderá Então a ordem do Senhor foi dada para no vale eu profetizar E na autoridade do Espírito O Senhor começou a me usar Eu profetizo que hoje o teu celeiro Deus irá encher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 Profetizo Que o gigante valente Hoje vai cair